redes sociais porque eu não sou politicamente correta e porque digo as coisas e porque algumas vezes essas coisas ofendem. Neste caso da Mafalda Sampaio, de dela ter dito que não era feminista, eu fiz um texto no Instagram e, e disse, disse o nome de Sampaio porque não fazia sentido para mim eu estar a falar de uma situação que toda a gente ia perceber do que é que eu estava a falar, toda a gente ia perceber que eu me estava a referir a ela, mas não ia falar dela porque ficava mal a falar dela. Eu não a ofendi, eu não a ataquei, não, eu disse só, que vi uma coisa no Instagram da Mafalda Sampaio que me fez pensar sobre determinado tema e peguei naquilo que ela disse e a partir daí construí um pensamento muito superior à, ma à Mafalda Sampaio, porque a Mafalda Sampaio não é maior que o feminismo, apesar de ter meio milhão de seguidores, um, a partir daí, sim, um, um comentário, uma opinião muito maior é ela, mas como mencionei o no nome dela, as pessoas foram logo lá a comentar do tipo, tu queres é fama? Uh, para de obrigar as pessoas a terem a mesma opinião que tu, uh, sei lá, uh, para de chorar ou oh, uh, não chores tanto, coisas assim. E eu só pensei, mas vocês leram o texto, vocês só devem ter lido a primeira fase que dizia uma falsa sampaio, leram lá uma fala de Sampaio e pronto, e ficaram a achar que eu tinha ofendido e que tinha. Houve lá pessoas que a dizer, estás a incitar ao ódio. Porque eu falo nela numa frase e depois explico que o, que o feminismo é uma coisa simples e que nós não temos que dizer que não temos que ter medo de dizer que somos feministas.